Abraço queridos irmãos, muita paz para todo mundo, muitas energias positivas. Estamos vivendo momentos difíceis, estamos vivendo momentos aterrorizantes, no Que se diz respeito a essa pandemia. E nós vamos passar por aqui para trazer algumas informações, falar um pouquinho de amor também, com um entrevistado muito especial aqui com a gente hoje. Mas antes eu queria falar para você: já se inscreveu no Canal Mais Brasil? Se você ainda não se inscreveu, inscrevam-se. Ative o sininho para que vocês possam receber as notificações. Deixe o seu like para que nós possamos juntos ter mais interatividade, ter mais proveito nas redes sociais e nos canais, uma vez que nós podemos, com certeza. E aqui no canal Mais Brasil Triângulo, trazer informações bacana para vocês. Tá certo? Nós vamos trazer aqui hoje bater um papo bacana. É, com o Dr. Lauzamar Roger. Dr. Lauzamar é médico em Frutal, ele é médico há 53 anos. Dr. Lauzamar é, preparou junto com a gente, nós estamos preparando um super documentário para o querido Frei Gabriel de Fresanó. Ele nós vamos fazer um documentário especial já que no dia 16 nós vamos 16 de julho, nós vamos transmitir ao vivo a Santa Missa em comemoração a Nossa Senhora do Carmo, né? em louvor a Nossa Senhora do Carmo e trazer informações importantes para vocês a partir das 9 horas da manhã. Mas o doutor Lausamar falou com a gente e eu fui na casa dele e bati um papo bacana com ele. Eu vou mostrar para vocês aqui. Essa matéria não é nada sobre o documentário de Frei Gabriel. Essa matéria é falando sobre o amor. E o doutor Lazamar fala isso com muita propriedade, por vários motivos. Pelo ser humano que ele é, pelo médico que ele é, pelo respeito que nós fortalece, o triângulo mineiro inteiro, e por que não outros, é, outros estados têm respeito por essa pessoa? Doutor Lauzamar, ele falou, doutor Lazamar, fala um pouco de amor para a gente, por favor. Mas para a humanidade, o que o senhor diria? de amor para esse povo, para a nossa gente? Olha, não é muita coisa não. Só, só duas palavras. Amor e caridade. Se nós não tivermos amor ao nosso próximo, se nós não fizermos caridade, nós não somos nada sardinho. Olha quanta gente passando fome aqui em Frutal. Custa alguém dar uma cesta para uma pessoa dessa? Gente, vamos fazer caridade. Vamos ter amor ao nosso próximo. Só isso. Um amor e caridade. E fé em Deus. Doutor Lanzanar, uma oportunidade única dessa, eu não posso perder a oportunidade de nós batermos um papo assim, bem descontraído. Sobre a pandemia, qual a sua opinião? A minha, a minha opinião sobre a pandemia é o seguinte. Primeira coisa, Sardinha, eu acho que eu devia parar com essa CPI porque, pelo seguinte, ninguém tem culpa do que está acontecendo. Todos eles, tanto Bolsonaro, como Dória, os prefeitos, os governadores, você acha que eles não querem curar a população? Todos eles querem. Mas vão errar? Vão errar. Todo mundo erra. Ninguém sabe nada a respeito disso. Gente, vamos parar com essa discussão, com essas coisas, e vamos tentar... Ajudar o, o nosso próximo, procurar aliviar as dores das pessoas e não culpar ninguém, porque ninguém tem culpa. Essa é a minha opinião. A gente não, não sabe nada ainda de concreto, realmente concreto, né, sobre essa doença. Esse é o meu ponto de vista. Doutor Monsalmo, você acha que se as pessoas acreditassem mais em Deus, nós poderíamos ter um, pelo menos um alívio? Sim, essa pandemia também serviu para a gente refletir mais um pouco, para a gente pensar mais, entrando em, em, em casa, pensar mais um pouco, na um, família, é, nos amigos e nas coisas que a gente faz. Isso serve também como um, um exemplo para nós. Porque nessa fase agora de, de pandemia, você fica recolhido em casa, você vai procurar dar mais valor ao lar, vai procurar é, pensar nas coisas erradas que você faz e procurar corrigi-las. Então, além desse, de, de, desse problema terrível que, que a pandemia está fazendo, que é a morte das pessoas, das amigas, dos colegas, ela está servindo também para nos mostrar para nos mostrar as coisas erradas que nós fazemos. Nada acontece por acaso, né, doutor? Nada acontece por acaso. Doutor, é, a gente fala, como nós falamos já, da, da religiosidade, do amor, ainda porque Jesus disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, ainda porque Jesus não, não veio à Terra pregando religiosidade, ele veio pregar amor na sua doutor. essência mais pura, mas... Como estaríamos hoje, a humanidade não estaria hoje é, deixando a desejar no amor ao próximo? Está. Concordo com você. Concordo que está faltando isso. Está faltando Deus. Está faltando Deus. Porque na verdade, se nós se nós pegássemos se nós pegássemos de uma maneira bem sucinta é, na certeza de que Deus existe. E eu acho que o senhor, como profissional na área da saúde, vai entender o que eu estou dizendo. Se nós acertássemos a situação de falar assim, vamos nos apegar com Deus forte, vamos falar de amor e vamos tentar amenizar... E termos, eu falo, termos a sociedade com ciência. Não haveria necessidade de se fazer lockdown. Não haveria necessidade de se proibir o ir e vir e ficar, porque nós somos um país livre. Eu não tenho nada contra ninguém. O que eu, o que eu fico triste é que os nossos governantes, os nossos deputados, nossos prefeitos, vereadores, que se dizem preocupados, eles não conseguem chegar até a imprensa e dizer para as pessoas, vocês precisam ter respeito por vocês mesmos. Penso eu, doutor, a partir do momento que eu tiver respeito comigo, eu vou me cuidar. A partir do momento que eu contrair o vírus, eu vou ficar quietinho em casa fazer o tratamento. E seria, é falta de consciência? Concordo com você, Sardinho. É falta de consciência. As pessoas, é... eu não sou favorável ao lockdown, lockdown horizontal. Não sou. Eu acho que tem que conscientizar as pessoas. Porque eu estou observando... A quantidade de gente que está passando fome. Isso também mata. Isso é muito triste, né? É muito triste. Agora, as pessoas têm que ter consciência, usar Sim. máscara, lavar as mãos e manter distanciamento. É o que eles não fazem. Eles vão nessas condições, essas festas que eles fazem, aglomeração. As palestras clandestinas, isso é assustador, é assustador. É assustador. A aglomeração é a pior coisa. Então, as pessoas não estão tendo consciência disso. Não estão tendo consciência. Agora, ficar todo mundo dentro de casa, como vai fazer uma pessoa que não tem nem dinheiro para comprar um arroz, um feijão, não tem condição. É, isso é complicado, né? Tem que trabalhar. Agora, o povo tem que estar consciente que, de tomar os cuidados necessários, de afastamento, de usar máscaras, lavar as mãos, manter o distanciamento. Isso é importante. E que eles não estão fazendo. Infelizmente. Infelizmente. Então, o que está a as pessoas precisam conscientizar-se disso? Doutor, o que o senhor acha do tratamento precoce? O senhor é a favor? Como eu falei para você, Sardinha, a gente não sabe nada a respeito dessa doença. Os médicos estão perdidos. Você pode ter certeza disso estão perdidos. Vacina que seria a solução? aliás, é a solução, é a vacina, mas muitas vacinas feitas a toque de caixa, tem vacina que está falhando, as pessoas estão pegando a doença mesmo tomando a vacina, eu tive várias, várias pessoas conhecidas mesmo que pegaram a doença depois de tomar a vacina, então a respeito do tratamento precoce, a gente não pode falar que você quando está com com qualquer doença em casa, ah, eu vou tomar isso assim, assim, que é bom. É, é, não deixe que não faça mal. Porque, toma. Se vai fazer efeito, não sei. Nem os médicos não sabem. Na verdade, é, é praticamente jogando no bicho. Jogando bicho. Ninguém sabe nada dessa doença, certeza, coisa 100%, não sabe. Tudo que fala... Ontem eu vi os Osmar Terra falando na, na, na CPI. As coisas que ele falou antes. E que depois teve que desmentir que falar ah, eu, eu, eu, eu errei Exatamente Agora, Então tudo que a gente fala hoje Pode estar errado É Por isso que eu falo Gente, vamos acabar com essa briga Vamos, vamos acabar com essa política Vamos trabalhar todo mundo junto Vamos pedir a Deus Para nos ajudar Para acabar com essa pandemia Ninguém é culpado disso Ninguém fez isso então, Você acha que que, o, que o, o, o, os erros que o Bolsonaro tenha cometido, que o Dória tenha cometido, que outros prefeitos tenham cometido, eles fizeram isso de propósito? Não. Eles fizeram pensando em, em resolver a situação. A verdade é que nós... Não vamos atirar a pé de ninguém, não. Vamos, vamos unir e vamos pedir a Deus, é, é, ajudar as pessoas necessitadas. Isso, isso é a melhor coisa que ele poderia fazer agora, nesse momento. Agora, doutor, esse Jair Bolsonaro, nosso presidente da República, ele, ele promulgou aí o auxílio emergência. Na sua opinião, isso apesar de tudo que nós estamos vendo, a pandemia, a situação difícil dos seres humanos, a fome batendo a porta das, dos trabalhadores, o que é mais triste, que são, estão ficando proibidos de trabalhar com os lockdowns é, sem crítica, apenas a realidade. Né? disse não é isso, não, não estamos aqui para criticar. Mas o que, que o senhor me fala é, dessas ou dessa atitude em especial do auxílio emergencial? O bom seria se tivesse mais dinheiro para dar, mas acontece que o Brasil não tem muito dinheiro para dar. Eu acho fundamental. Agora, eu falei para você agora mesmo. É, se cada pessoa, que, quantas, quantas pessoas aqui furtal que tem condições de dar uma cesta, dar uma, muita, gente. muita gente, muita quantos gente, quantos dão? É. São um pouco. Só. Então não é só o governo. Eu acho que a população tinha que ajudar também. Você vê seu irmão passando fome, o povo ajudar. É isso que está faltando. É, é colaboração de todos. Não é só do, do governo. Nós precisávamos... Agora, dinheiro suficiente, acredito que não tem. É. Mas mesmo assim, o Brasil cresce na sua economia, cresce. né? Apesar, apesar de tudo isso... Esse país é um país abençoado. É aí, Eu ia falar exatamente isso. De todos os problemas, de todas as dificuldades, o Brasil... Cresce assustadoramente. É. é por Deus. É por Deus. É por isso que psicografou Francisco Cândido Xavier. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Este é um país e que nós somos privilegiados em morar nele, não é não, doutor? É. Esse país é privilegiado. E tem que aproveitar isso porque... Esse país vai ser uma das maiores potências do mundo. Escuta o que eu estou te falando. É verdade. Então, eu concordo plenamente contigo. Vai. Concordo plenamente. Seremos, seremos, primeiro mundo, em breve. E, porque o povo brasileiro é povo de Deus, né? É povo de Deus. É o povo seja, que... é, um, é um país é. crente em Deus. Mas precisava aparecer um novo Frei Gabriel aí, não precisaria. não? Para os mil ele aparece, pode ter certeza disso. Muito bom. Eu tenho amor. Você. Eu, eu tenho amor e prego essa palavra para todas as pessoas de frutal, para todo mundo. Sem amor nós não somos nada. Amor é tudo. E eu estou no final de minha vida já, com 83 anos, já tive um AVC, hemorragia. Contar uma coisa, eu me sinto realizado aqui em Frutal, cumpri a minha missão, atendi as pessoas com todo carinho que eu pude, acertar, ninguém acerta tudo, mas a gente procura acertar, mas pelo menos uma coisa eu, eu falo para você, carinho, dediquei ao corpo de Frutal. Eu deixo a Câmara à sua disposição, não tenho palavras para te agradecer, mas eu deixo a Câmara à sua disposição Faz de conta que o senhor é o dono da emissora, fica à vontade. <risos> muito obrigado, senhor. Aliás, faz de conta não, o senhor é o dono. Não, eu te agradeço muito, é, principalmente essa amizade que nós temos, que é há muito.. já é de muitos anos já. Te agradeço muito. E eu peço. Aliás, já tem, quando eu estava trabalhando no Freire ainda, esses médicos novos que chegaram aqui, eu sempre falava com eles. Procura atender bem o paciente, dar carinho para eles, que às vezes isso é mais importante do que o remédio. É verdade. Então, eu, eu sempre me, me orientei dessa maneira, fazer, procurar fazer o bem. E, graças a Deus, você vê, a minha esposa está com Alzheimer, Seja feita a vontade de Deus, eu nunca reclamei, agradeço a Deus dela estar do jeito que ela está. Pelos anos de vida que te deste ao lado dela. de vida ela. que ela me deu, pela minha família, eu nunca reclamei. Eu acho que Sardinha é o seguinte, Deus gosta de todo mundo. Deus não quer nada de mal para a gente. A gente não entende o porquê de certas coisas. Se, você, se acontece qualquer coisa com você, você não sabe por quê. Deus tem a... está programado pelo Criador. Ele, ele não sabe os desígnios dele. Às vezes aquilo que você está achando que é ruim para você, vai ser bom. Porque Deus só Na quer... Na maioria das vezes é isso realmente. Deus só quer o bem da gente. Não é? Qual é o pai que o filho pede pão e lhe dá uma pedra? Lógico. Então eu nunca reclamo. Não reclamo de Deus, aliás, todo dia A primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus Porque Ele só quer o bem para nós A gente que não entende os desígnios dele E eu fiquei muito feliz De poder falar alguma coisa do Frei Gabriel Porque o Frei Gabriel, para mim Era um amigo Era um exemplo de pessoa Pessoa que eu amava muito Convivi com eles mais ou menos uns sete anos mais ou menos. E sei da pessoa maravilhosa que ele foi. Eu tenho certeza que ele vai ser santo, se Deus quiser. O senhor acredita na vida pós-morte? Acredito. Se não tivesse uma vida pós-morte, então não tem sentido nenhum a gente viver aqui hoje. Tem sentido você ficar vivendo aqui para acabar depois? A vida continua. É isso aí, amigos. Esse bate-papo que eu fiz aí com o Dr. Lozamar foi para homenageá-lo. E tudo o que ele disse é a mais pura verdade. Falou de amor, falou de respeito ao ser humano. Tá certo? O objetivo do Canal Mais Brasil Triângulo é esse. Aqui nós não mostramos fake news. Aqui só fala... Quem tem responsabilidade. E o doutor Lozamar tem muita responsabilidade. Um beijo gostoso no coração, muita paz, muitas energias positivas. Lembrando que o dia que eu não sorri para você, sorria para mim. Porque nesse dia, com certeza, eu vou estar precisando de mais de teu sorriso. Um sorriso, ninguém é tão pobre que não possa dar, ninguém é tão rico que não queira receber. Jesus nos abençoe, muita paz, muitas energias. Um abraço.